Olá, estamos a entrar em segunda fase de desconfinamento. Acabou, ou está prestes a acabar o problema do Covid-19 no ano de 2021 e muita gente está a voltar à sua atividade, a voltar ao seu dia a dia normal e muitos proprietários estão a pensar novamente em vender a sua casa, o que é excelente. Deixo alguns conselhos, cinco conselhos para terem a intenção Nesta fase uh, diferente do mercado imobiliário e que um, espero possam ajudar com a venda da vossa casa. A primeira sugestão é uma sugestão de segurança e que diz respeito à pandemia Covid-19. Mantenha as superfícies Uh, limpas e desinfetadas, as macetas das portas, as próprias portas, os corrimãos. Mantenham os espaços sempre arejados para evitar a acumulação e, e potenciar o contágio. Uh, é importante também disponibilizar aos compradores que possam visitar um imóvel álcool gel e capas de proteção para os sapatos. E, obviamente, evitar aglomerados dentro de casa, mantendo a distância de segurança. Meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Publico com regularidade vídeos sobre a atividade de mediação imobiliária e sugiro-lhe que subscreva o canal neste momento para receber em primeira mão os vídeos exclusivos que vou publicando para si. A segunda sugestão tem a ver com a definição do perfil do comprador. Os compradores são diferentes e têm que identificar quem é que vai comprar a sua casa. O que é que essa pessoa faz? Que tipo de meios é que observa para poder direcionar a comunicação? Não se esqueça que é muito diferente vender uma moradia de um apartamento, como é diferente vender uma casa que, para férias, de uma casa para investimento de outra casa para habitação. São coisas distintas e os públicos são também distintos. A terceira sugestão nunca fica velha, que é faça e coloque um preço que seja realista. O preço depende de três coisas. Depende da localização, das características do seu imóvel e, obviamente, do estado do mercado. O mercado, neste momento, está estável, com uma ligeira tendência para, para, para redução de preços, mas, de maneira geral, ainda estável. E, portanto, tem que ter em conta a localização e as características do imóvel, compará-lo com a concorrência para definir um preço que seja justo para si, mas não seja tão alto que vá afastar compradores. É mesmo muito, muito, muito importante. A quarta sugestão diz respeito ao marketing feito na internet, cada vez mais importante. Os compradores, nesta fase, evitam a proximidade e só querem visitar os imóveis quando, de facto, gostam uh, do imóvel e já consultaram uh, todos os meios online para verificarem se o imóvel está em condições. Não, não servem as fotografias tradicionais, tiradas com o telemóvel, precisamos de coisas melhores e mais profissionais. Fotos profissionais, preferência com uh, panorâmicas ou 360, muito importante também fazer ou trabalhar, com o home staging ou com staging virtual, um tour 3D tridimensional, onde os clientes possam passear no imóvel, é muito importante, preferencialmente com visitas virtuais. E, claro, não esquecer, sempre que possível, de vídeos do imóvel. Não são vídeos de passagem de fotografias, são vídeos mesmo do imóvel e das redondezas. Tudo muito, muito importante e cada vez mais essencial na promoção do imóvel. Para terminar, a minha sugestão é que contacte um profissional, contacte e contrate um profissional. Os profissionais, além de poderem ajudar com todas as dicas anteriores, porque estão preparados e têm as ferramentas para o fazer, podem trazer-lhe mais clientes, porque trabalham com sites próprios, trabalham com a partilha entre colegas de, de, de imóveis e podem ajudar na negociação, na toda a gestão do processo e, obviamente, com a sua experiência, a tratar de algumas... Uh, preocupações, algumas uh, um, uh, situações que não estão, uh, não estão previstas e que muitas vezes surgem no processo de, de venda do imóvel. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso, sou agente imobiliário, estou ao seu dispor se achar que eu sou o agente uh, ideal para vender a sua casa e um, até à próxima semana, até ao próximo vídeo, vamos conversar.